Se a gente é o que a gente come, se eu te comer eu viro o último <risos> campeão, campeão da terra? Não, irmão. Xandão é incomível.